Essas são as famosas pirâmides do Egito, você pode ver de perto as pedras, o tamanho, como elas eram cortadas, e os bastidores, ou os camelos que ficam ali esperando, olha o tamanho das pirâmides, é realmente muito impressionante, pessoal. Vale a pena quem puder ir. É muito barata a entrada, é tipo 50 reais, eu acho. E olha só que impressionante, olha só os detalhes de como ela foi feita, essa cobertura aí, esta que ela tinha ali que tem na ponta diziam que antigamente a ponta dela é de ouro, tá? Isso justamente para as energias, né? Aí eu fiz um passeio é, de quadriciclo fora da, do parque onde elas ficam. Vocês podem ver agora que eu estou numa cabana beduína ali, onde é uma parada e fica um pouco distante. Então eu fiz dois passeios. Fiz um interno num dia e outro externo de quadriciclo, ó a gente, dá uma paradinha aí e tal. E esse passeio ele tem um muro ali, ó, que cerca ali, as pirâmides, então ele não vai por dentro, tá? E... Mas é legal também de fazer quem gosta de adrenalina, aí, ele dá essa paradinha aqui nessa tenda. E aí é o outro dia que eu fiz passeio dentro, né? Que ele fica perto das pirâmides da esfinge, e é muito legal, pessoal. Então vale a pena aí de... De... do Cairo, ali que é a capital, né? é só tu pegar um trem e um. E um ônibusinho e aí que tu chega nas pirâmides porque elas estão na cidade chamada de Zdiza, mas é encostado em Cairo né? como se fosse região metropolitana então todos os caminhos levam até lá pode ficar num hotel ou hostel pertinho das pirâmides ou então ficar lá no centro eu acho legal ficar no centro e quando tu chega tu vê essas coisas grandiosas, tu fica impressionado porque tem alguns hotéis que tem vista, então não sei se estraga um pouco a surpresa aí tem um pouquinho de um Moinho se formando, <risos> legal e é sensacional, as pirâmides, a esfinge, é tudo como tu sempre quis né só tem outras piramidezinhas ali, cada uma para as mulheres do, dos faraós e Tutankhamon ele não foi o maior conquistador, o maior conquistador foi o Ramsés II Tutankhamon foi o, os resquícios mais bem preservados, encontrados então não tem muito a ver né? com o poder e sim com é, o que foi encontrado então é isso aí, pessoal. Se inscrevam aí no canal e até a próxima. E tirem suas dúvidas aí nos comentários. Aí, valeu. Tchau.